Olá galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Waws Empreendedores Digital. Galera, fica comigo, acessar até o final, porque nesse conteúdo que eu vou te ensinar você como excluir uma conta do Facebook, tá? Se você já gostou do assunto aqui, da ideia. Desse análise, peço que você já desse aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixe seu like e seu comentário. Não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo para você aqui. O YouTube poder te notificar. Beleza? Então, se você já gostou da ideia, deixa aqui seu comentário também. Vai ser muito importante. Beleza? Então, sem muita relação Bora para o nosso conteúdo que eu gosto de poder agregar para você. Bora! Então galera, é o que é o seguinte, tá? estamos aqui dentro do nosso perfil do Facebook, ok? para essa aqui é bem, é bem simples, vamos aqui para cá, pro cantinho, para ficar melhor para a gente, tá? e aqui, ó, você entrar dentro do teu perfil, tá? você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, tá? nesse, nesse pontinho aqui em cima, tá? que vai, vai ser o seu perfil, clica aqui nele, certo? e você clicar, vai aparecer para você aqui, ó, configurações de privacidade, clica aqui nele e aqui em seguida aqui acima, tá? configurações Beleza? Bem rápido, bem intuitivo mesmo. Tá? Vamos aqui pra cá de novo. E aqui, ó, você vai rolar aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Na privacidade. Beleza? Clica. E aqui você vai encontrar aqui, ó. É, algumas opções, tá? Aqui você vai ver aqui na segunda, né? Suas, suas informações no Facebook. Beleza? Clica aqui. Tá? E aqui embaixo você vai rolar. Ok? Temos aqui essa opção, ó. Desativação e exclusão. Ok? Aqui você consegue aqui é, fazer a exclusão da conta totalmente e também temporariamente, OK? Então permanentemente, no caso que como informa do Facebook, tá? Desative temporariamente ou exclua permanentemente a tua conta, tá? Então a, a gente vai vir aqui essa opção aqui, ó, vamos clicar aqui, certo? OK? Então você vai você vai deparar com alguns tópicos aqui, ó, tá? Temos aqui, ó, desativar a conta, caso que você queira somente desativar, então você vai optar aqui por esse é, essa opção. Beleza? Aí ah, eu quero excluir. Então excluir, né? Que é nosso principal objetivo aqui o foco do vídeo. Tá? E aqui, ó, continuar para a exclusão da conta. Você vai clicar. E chegando aqui nesse ponto, tá? Eu tenho uma página aqui, OK? Dentro desse perfil, tá? Aqui o um perfil, uma página, OK? Então eu posso clicar aqui em continuar, tá? Já falar aqui, ó, excluir perfil e informações de Miguel Alves. Então sou eu, aqui, Tá um perfil é meu. Beleza? Então só simulando para você. Lógico que eu não vou, tá? É, seguir os passos aqui para poder excluir, tá? Mas vou dar aqui con continuar, por exemplo, tá ó? Temos aqui é, algumas opções, certo? Aqui você consegue aqui, ó, desativar, baixar informações e transferir informações, beleza? Então eu posso aqui, ó, clicar aqui, ó, tá bom? Aqui é onde eu vou finalizar okay? o meu processo. Logicamente, como eu já mencionei, eu não vou continuar, que eu não vou excluir minha conta, tá gente? Aqui para simular para vocês e mostrar que você também pode, né? Tá fazendo a exclusão aqui. O okay? que de forma, da forma certa e alinhada, tá? Da tua conta do Facebook, ou você também exclui? É eu é, não é excluir o okay? que você pode também tá desativando temporariamente, ok? Então aqui é para mostrar para vocês, é, já pegando as duas visões, tá? Mas focar no principal objetivo que é poder escolher a conta, tá? E aqui ó, clicando aqui, eu vou conseguir, né? para tá excluir a minha conta, beleza? Então aqui foi só uma coisa bem intuitiva, lógico que eu vou cancelar, não vou excluir o meu perfil jamais. Tá? porque eu trabalho com meus projetos então só para exemplificar né para ilustrar e mostrar para você que é possível você fazer tá essa exclusão da tua conta do teu Facebook beleza galera esse aqui foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou deixa aqui embaixo o seu comentário o seu feedback que vai ser muito importante para eu saber se você realmente né tá tendo resultado eu retorno aqui com meus vídeos é tá bom que meu principal objetivo é de poder te ajudar bastante aqui de coração Beleza, galera? Então, um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.